Anti-higiênico. no dia da votação do impeachment, eu fiquei três dias e três noites sentado nessa cadeira, escrevendo artigos alucinadamente, publicando e republicando, e porque eu achava que era importante aquilo, sem comer, sem ir ao banheiro, sem tomar banho, então assim, sem fazer nada, e eu nem, pior, eu nem percebi que se passaram três dias, esse foi o pior, assim, quando eu olhei... Já tinha chegado no fim da semana e eu nem vi que, que veio o sol, chegou a lua, veio o sol. E, incrível, então é, é, foi, foi muito difícil para uma pessoa que faz isso, e eu tinha, eu tinha uma grande admiração pela Dilma Rousseff, chegar a essa conclusão que a gente chega. É, e logicamente que a gente foi vendo como e soltando isso para não chocar as pessoas muito, mas quando a coisa se agudizou ali com aquela história da viagem à Rússia, aí a gente teve que ir, realmente acelerar o cronograma e... Agora que vão chegando algumas informações por outras fontes, então a jornalista que fez a apuração lá na época de que a Dilma, a ligação da Dilma grampeada era uma redundância, ela não precisava ter ligado porque ela já tinha falado ao Rui Falcão que falou ao Lula. Então por que, que ela fez uma ligação de um telefone que ela sabia ao menos desde 2012, por causa do Edward Snowden, que era grampeado ou poderia muito facilmente ser grampeado? Por que, que ela fez questão de fazer aquela ligação, imprime aquele tom, suspeito, malicioso, né, conspiracionista, a sua fala, é, e aí fora isso sai também nas últimas semanas a troca de meios dos executivos do Odebrecht, o pessoal que está muito bem informado falando, é isso aí, a Dilma e o Cardoso estão usando a Lava Jato para se livrar do Lula. E aí o pessoal ficou nervoso, porque a gente publicou aqui um recorte do programa de segunda-feira, o vídeo viralizou, e aí o pessoal está perdendo as estribeiras, mas... Foi, é muito difícil, é sempre difícil fazer esse tipo, esse tipo de decisão, mas se a gente faz isso é porque a gente percebe como inarredável, não tem como a gente não apontar quem, do nosso, supostamente do nosso lado, está fazendo o trabalho do adversário. É, é muito doloroso, mas é, é obrigatório. Como é que é? Ela quer falar com o Lula, que está na sede. Na... Alô? Morais? Poisão. Você tá com o presidente? Tô. Ah, vou te passar para o presidente Dilma, tá? Só um minutinho. Espera aí, então aqui. A presidente já vai falar? Vai. Então peraí, deixa eu passar para ele. Só um minutinho, por favor. Tá. Só um minutinho. Por favor. Tá bom. o general, alô. Alô? Presidente, só um minutinho, por favor. Um beijo para o senhor, viu? Outro. Tchau. Hum. Alô? Alô? Tem ninguém... não, Moraes? Alô? Alô, minha filha. Alô? Alô. Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô, não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz e, parte, eu digo. Eu, ah. ah, faz parte, viu? Faz parte, querida. Tá bom. E como faz é que parte. você tá? Tô bem. Tá? Tô bem, eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa do Fábio, já foram embora da casa do Santos, só não consegui falar com o Marcos. Moraes. Moraes, boa tarde. Maria Alice aqui do gabinete da presidenta Dilma, Ô, ela Marisa, quer falar não. com o presidente Lula. Estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto para tá okay. eu vou espaço. Tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, Lina. Só um minuto, aqui, só a Maria aqui. Está ok. Alô? Alô, só um momento, Presidente. Alô. Alô. Lula, deixa eu te falar Olá, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra ah. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ah. Uhum. Tá? Ah, Tá bom, tá bom. Só isso, Alme você espera ah, tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.